Ah, tem um plus aqui. Ah, tem que ele cair, é rosa agora, adorei. Ai que susto! Que que é que? Pai amado coi! Não, AAAAAH! não! Meu Deus! Meu Meu dedo! Meu Ai não, amiga por favor, eu tava brincando Eu tava brincando Ah, eu tava brincando Isso, caiu Desgraçada, não, caiu não Ai, ele vai me matar A menina tá camperando Ai, caiu menina Caiu, é lerda Ai, caiu mal Ai, eu aqui ó, toda gostosa pra você e aqui, Vem e aqui, vem Vem aqui, vem Vem, tudo aqui vem He <laughs>